Robson tem oito anos, está matriculado no terceiro ano do ensino fundamental. Chora bastante no início da aula e insiste para que a porta da sala fique sempre fechada. Veio de uma escola especial, se recusa a participar das atividades com os demais colegas em sala de aula. Não anota no caderno, mas conhece as letras do alfabeto. O que você faria com esse aluno? Por quê? Em relação a esta situação, os depoimentos reunidos em todo o Brasil mostram que 79,02% buscariam a solução dentro da própria escola, 8,17% buscariam a solução fora da escola, 8,17% procurariam um apoio na família e 4,63% não responderam. Yeah.